O nome de nome que o patuga para, a Tuga, para banco na mar, li, contra. E o que está para a gente se e marinha, da é criado através de comunidades que estão própria local, entre três Diú. Na Goa Formosa, Chedea. E elas próprias, assim, tivam alguns recursos que não têm e começaram a perder. Para de alguns dientes que não valem os recursos. Eu comecei a fazer reunião na Tura Tabanka, com os dias, mas não é que todos os que se sentam aqui. O que é de noção que entra na ilha. A não nascer é como a não explorar. Não não explorar, não ter a ação para nos filhos. E recursos que não própria entre comunidades que estão dentro da ilha. que não está viva dela. De não sinal de como se dispare, a nós não fica vítima. ficar vítimas. O rock, é um fiscalizador que tem que está representado pela própria comunidade. Somos no final área marinha portuguesa e comunidade. Comunidade está representada. Somos a mim, a mim que a polícia, a mim que a militar, a mim que nada. Mas a mim que está responsável nisto barco.